Saudações delícias, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no Melusso o Caio Nobre Meus amigos, finalmente aconteceu, o cara revelaram aí a data de lançamento de God of War Ragnarok Que vai acontecer sim, esse ano com um teaser muito da hora Que revelou finalmente um personagem da mitologia norte Que nós estávamos ansiosos para poder saber se iria aparecer ou não Claro que a gente já imaginava que sim, iria acontecer com base em todos os eventos que estão se desenrolando e também algumas informações e imagens sobre a edição de colecionador do game que tá, ó, lindo demais, cara Então é sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje Eu vou mostrar o teaser pra você. a gente vai ver junto vai ver esse personagem novo que foi revelado aí E os detalhes de cada uma das edições Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, o mega do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui Pra gente poder conferir esse teaserzinho primeiro Deixa eu até parar minha música aqui E depois a gente passa pras informações relacionadas aí As edições de colecionador do jogo, beleza pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas, conferir esse teaser E depois a gente vê ele com um pouco mais de detalhes aqui, ó Vamos lá, hein? qualidade deu uma baixada, não entendi por Vamos voltar aqui para qualidade 4K. Vamos lá. Agora sim, agora sim. Quando você está no seu mais e fraco. Medo e dúvida. São um fardo muito pesado para se carregar. Se lembre disso... Você não está sozinho. Nossa! Né? Lobo Fenrir aparecendo, meus amigos! A gente já imaginava que ele iria aparecer porque o cara é um personagem... Crucial no Ragnarok, né, pessoal? A gente sabe muito bem disso. O Lobo Fenrir, ele faz parte, ele é um dos responsáveis ali... Por dizimar um dos maiores Aesir, vamos dizer, né? que é, no caso nosso querido Odin, ele é um ele é um cara que ele é um personagem que mata o Odin no caso, né? E aí, cara, a gente vê ele aparecendo aqui no trailer do God of War Ragnarok dessa forma. A gente já esperava que ele fosse aparecer como eu disse, mas a gente vê ele finalmente surgindo e a gente imaginar uma batalha contra ele, a gente vê o Kratos e o Atreus ali encarando o lobo. imaginem o quão foda vai ser enfrentar o lobo Fenrir nesse jogo, cara. Nossa senhora, eu já tô imaginando Já tô empolgado só de pensar Como é que vai ser grandiosa essa batalha Mas ainda no nível assim Pensando no nível né Que eles fizeram do primeiro God of War E trazendo para esse Ragnarok Que eles vão elevar o um negócio a quinta, a décima potência Isso daqui é só uma das lutas eu imagino que a gente vai ter Além de Thor que a gente vai enfrentar Além de Freya Entre outros inimigos aí Que a gente ainda não sabe que nós devemos enfrentar Com lutas extremamente grandiosas meus amigos Mas assim cara nossa, e é da hora porque a gente vê aqui no início o Kratos e o Atreus numa luta com a galera e tudo Aí ele toma uma porrada daqueles inimigos lá do primeiro jogo, ele cai lá embaixo numa floresta congelada Aí eles começam aquelas, aquele pequeno diálogo né, que eu acabei de traduzir aqui pra vocês E aí aparece o nosso querido lobão Fenrir Odin treme nas bases agora, fi Odin treme nas bases, vem esse bichão aí, rapaz Olha que doideira, mano e legal ver um Atreus velho, né, mano? Mais velho, assim, a gente já tinha visto, obviamente, nos trailers aí, nos primeiros trailers Mas a gente vê esse aspecto, assim, né, numa cinemática num mais bem feita e tal Que da hora, velho É quase do tamanho do Kratos já, ou do tamanho do Kratos, não sei, sabe? Muito, muito legal Tô animado, tô animado E aí, meus amigos, vamos lá <coughs> Nós temos aqui ainda as edições de colecionador que eles já liberaram pra gente Eu tô aqui no Twitter do Nibel Que é um cara que posta diversas informações aí sobre o mundo dos jogos e tudo mais, né? E aí ele postou aqui pra gente, ó, algumas informações sobre as edições que nós teremos disponíveis pra compra Essa primeira aqui é a Launch Edition, que a gente vai ter essas... Ah, essa armadura, na verdade, aqui pro Kratos, né? Tem aqui, o Kratos Ryzen Snow Armor E também o Atreus Ryzen Snow Tunic, que são as roupas dos dois personagens que vão vir no lançamento, né? A gente teve isso no God of War 2018 também e tal Deixa eu só dar um grau aqui na música, que pra mim eu não sei se está muito baixo, se tá muito alto Aí beleza, que aqui eu tô gravando rapidaço, pessoal, pra vocês, vamos lá E aí, nós temos aqui em seguida, ó, mais essa daqui que é a edição digital Que vai vir com a Dark Blades Handle, que é o negócio de segurar aqui no caso, né E o Grip, aqui também o Dark do do Machado no caso e aí tem alguns conteúdos aqui baixáveis né o tipo o jogo completo PlayStation 4, PlayStation 5, um set de avatar, um tema para PlayStation 4 e um oficial God of War Ragnarok é a trilha a trilha sonora digital oficial do God of War né e a gente tem aqui também algumas armaduras ó Darkdale Armor e Darkdale Attire Cosmetic né que são aqui para os dois personagens aí a galera ó seguindo um pouco mais adiante, até perdão aí pela garganta que realmente minha garganta está meio ruim hoje Seguindo aqui, a gente tem agora as edições mais fodonas da parada Que agora nós temos aqui, pessoal Collectors Edition Que carrega <coughs> uns Two In Vanir Twins Carvins né? Que são dois personagens, dois personagenzinhos Vanir mesmo assim De coleção pra gente Um Steelbook, lindão pra caramba aqui com esses dois lobos e tal E aqui a gente tem o nosso martelão Mionir, cara e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no PlayStation Blog tem uma parte lá na, na matéria deles né onde tem um vídeo que eles fazem lá o unboxing dessas duas edições tanto a Collectors quanto a, Jotu, a Jotnar, na verdade o nome da outra essa daqui vem com esse martelão vem com Dark Day Armor Dark Day Axe Grip Dark Day Blade Handles vem com tudo que vem nas edições digitais e na edição física lá né edição de lançamento quer dizer e aí, cara, além dessa daqui, com esse martelo lindo pra caramba, e essa caixa também, essa Knowledge Keeper Shrine, que é aqueles santuários que a gente tem no primeiro jogo, que a gente abre lá a portinha, vê os conhecimentos e tudo mais que a gente tem sobre o, a história, né? A mitologia nórdica, as lendas que são contadas, a gente tem também aqui, pessoal, a edição Jotnar, que é muito da hora. Vem tudo que vem na anterior, só que, só que com algumas coisas a mais, inclusive na anterior... Eu esqueci de mencionar esses dados aqui, ó. Na anterior a gente tem esses dadinhos aqui também, ó. Dwarven Dice Sets, tá vendo, Tem esses dadinhos. Aqui nós temos eles de volta. Nós temos um mapa do que deve ser ali, o um mapa do jogo. A gente tem aqui Vanir Twin Carvings, que são essas estatuazinhas. Tem um anel aqui, é um Draupnir Ring também. Falcon Bear and Wolf Pin Set, é um pin de lobo, falcão e urso para a gente poder utilizar o martelão aqui também, o Mioni, a caixa, tem um disco de vinil da parada também, cara, simplesmente sensacional, lindo demais, assim, essa edição, e vocês viram ali, né, o jogo lança, sim, no dia 11 de novembro, dia 11 de novembro? Deixa eu ver, eu até já perdi aqui, mano, a data, já até mostrou a data aqui, eu já perdi de novo, é, aqui, ó, dia 11 de não, dia 11 não, gente, tô, tô borescando aqui. É dia 9 do 11 de 2022, porque tá ao contrário, lá nos Estados Unidos a data é ao contrário, né? É 9 de novembro de 2022, então assim, mano, é... Ragnarok tá chegando aí, pessoal. E aí, além disso, ó, deixa eu só mostrar para vocês rapidão. Isso aqui depois vocês acessam o site do PlayStation Blog para vocês terem melhores informações aqui. Ver direitinho o que cada uma das edições tem. Que eu mostrei para vocês meio que por alto, assim, apesar de eu ter mostrado tudo, basicamente, né? Mas aqui no site do PlayStation Blog nós temos mais informações acerca delas também. Inclusive, um vídeo de unboxing aqui com o Ryan Rust, né? Ryan Hurst, na verdade, que é o cara que está interpretando o Thor no God of Ragnarok. E o Rafa Grassetti, cara, que é o brasileiro lá, o artista brasileiro, que trabalha na Santa Mônica no God of War e faz um trabalho, ó, impecável também. Então, acessem lá, pessoal, o link do Playstation Blog, eu vou deixar na descrição aqui, e assistam esse videozinho aqui do unboxing das duas edições, tanto a de colecionador quanto a Jotnar, que são muito, muito legais, cara. E aqui embaixo a gente tem cada uma das edições... Edição Standard, Edição Digital Deluxe aqui também Com as imagens aqui e acessórios que eu acabei de mostrar pra vocês Mostrando aqui tudo certinho, ó O que que tem aqui de informações O que que vai vir na verdade em cada uma das edições ó, Edição de colecionador Aqui embaixo tem, ó Código de voucher impresso pra God of War Ragnarok No Playstation 4, Playstation 5 Vitrine de steelbook e tudo mais Tudo que eu já mostrei pra vocês Só que extremamente detalhado Então acessem o site do Playstation Blog Eu vou deixar aqui embaixo E cara, nossa velho! Mal posso esperar pro dia 9 de novembro pra gente poder conferir essa nova aventura de Kratos e Atreus aí agora no Ragnarok E tivemos Fenrir revelado nesse negócio, cara, vai ser foda demais Então deixa seu likezão aí, comenta o que vocês acharam da data de lançamento, dessas edições, desse, desse teaserzinho aí Eu vou adorar ver os comentários de todos, não se esqueçam também de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais